aqui para mais um capítulo sobre a Cristologia. Gostaríamos de falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo e, e por isso é necessário é, fazer basamentos, fazer, é, colocar algumas coisas, alguns pilares, é, esclarecer algumas coisas para que nós não venhamos a pecar depois por... É, Falta de elementos. né? Então, depois de ter falado que Jesus é o Logos, que ele é o Verbo, ele é a Palavra de Deus, hoje eu gostaria de falar a respeito do quê? Que é, o que é ou qual coisa, em qual coisa é baseada a fé do cristão, o cristianismo? E a resposta é óbvia, em... Jesus Cristo, ele é o centro da fé do cristão sem Jesus Cristo o cristianismo não existiria, a nossa fé não existiria, sem a cruz como diz Paulo é, o nossa pregação seria vã e a gente teria que voltar para o nosso passado não? e uma coisa interessante é que desde o princípio, desde o princípio ah, foi necessário foram necessárias explicações foram necessários concílios, foram necessárias reuniões para esclarecer certas coisas a respeito é, de Jesus, da sua pessoa. não? Porque, é, sabe, ele morreu, depois de um tempo começou-se algumas discussões e nós vamos ver que é, toda pessoa que é, frequenta um, uma igreja, é, não importa de qual denominação seja, ela tem que ter um credo ela tem que crer em algo não esse credo tem que ter um vazamento e a igreja em si ela criou ela criou é, no, no tempo né no, no tempo os seus credos e na verdade o primeiro credo que existe é o credo apostólico ou seja Cristo morreu é, fez toda a sua obra a sua obra salvífica na cruz, não? E depois os apóstolos foram é, avante com esse trabalho de divulgação do Evangelho. Então era necessário deixar um, algo, não? algo é, importante, é, um, elementos que definissem quem eram os cristãos. O primeiro credo que teve... Né, o credo apostólico, se crê, a tradição diz, que foi a diretura feito na época de 45, não, logo depois de Cristo, tem gente que diz que ele foi feito no primeiro conselho que eh, já existiu, que foi o conselho de Jerusalém que está descrito em Atos capítulo 15, que a igreja se reuniu para discutir algumas coisas. E eu gostaria de ler para vocês esse credo, por quê? Porque é importante... A, a, a nossa fé, nós, é, as pessoas que creem em Cristo, tem que saber, tem que saber, tem que professar isso, não, não pode ser uma fé assim, a, é, ao léu, como se diz em português, mas tem que ser uma fé baseada em algo. E o credo apostólico, que seguramente muitos de nós conhecemos é, desde pequenos, né, que nos foi ensinado em algum catecismo, ele recita essa esse, esse, esse texto. Creio em Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal ou Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse era o credo apostólico. Esse é o credo apostólico quando alguém perguntasse para os apóstolos, como lá está escrito é, na, na epístola de Pedro, diz que a gente tem que dar conta da nossa fé, os apóstolos é, citavam, recitavam isso. O que você crê? né O que você crê? Aqui não está falando é, de religião, está falando o que você quer qual é a base da sua fé. Então a pessoa recitava esse credo apostólico. E isso foi é, durante muito tempo o que os apóstolos tiveram que fazer para levar para frente essa fé, não a fé apostólica, divulgar o Evangelho e fazer tudo isso, tendo como pessoa central Cristo e tendo essas legitimações, né? o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e assim por diante. O que acontece? Com o passar do tempo, foram acontecendo várias coisas, como se diz, os apóstolos foram morrendo todos, a igreja começou também a entrar em algumas dificuldades e um, um, um líbico, né, que se chamava Hário, não ele, ele chegou num período ali no quarto século cerca quarto século no ano 300 e alguma coisa um comecinho ali ele começou com uma com uma ideia que Jesus era não era da mesma substância do Pai que ele era um ser criado e que ele não salvou é, ninguém que ele tinha ele tinha salvado mas ele não era Deus ele não era Deus coisa nenhuma né e isso criou um grande problema até que foi necessário se fazer o conselho de Nicea, é, presidido a diretura por Constantino, ele foi o, foi, assim, o diretor desse conselho, né, o conselho de Nicea, para se estabelecer, é, não só um credo, mas para se é, confutar essas é, afirmações diário. E aí teve Atanásio que fez toda, que deu de frente com Ario, conseguiu é, mostrar que era tudo errado, não? porque o problema todo estava, como é possível que Jesus não é Deus? Se ele não é Deus, é, se ele não é Deus, nós estamos adorando um pai e um filho, então nós estamos é, já adorando dois deuses, né? E teve a questão do Espírito Santo também. Então, assim, foi uma coisa extensa, que eu não quero falar agora, vou falar em outro vídeo, mas nós en encontramos aqui um primeiro momento, um algo que tentou delegitimizar a figura de Jesus Cristo. E para isso foi necessário o conselho de Nicéia e depois tudo que foi escrito em Nicéia foi confirmado é, no conselho de Constantinopla. Nicéia foi 325, Constantinopla 381 cerca. Então nós podemos ver que no final de tudo isso temos essa, essa dificuldade, essa questão, essa questão que tinha que ser resolvida. Não se podia deixar dessa maneira, não pessoas é, fazer isso, apesar que o próprio Constantino <risos> o próprio Constantino por, por sua, por sua é, vamos dizer por sua situação política ele tava mais, era mais fácil explicar é, o arianismo do que o cristianismo em si, com essa vertente de Jesus igual a Deus filho de Deus a mesma substância do pai e para isso foi necessário que se fizesse um novo credo em cima daquele credo apostólico foi feito o credo de nicéia constantinopla porque ele foi feito em nicéia e foi é, revisto em constantinopla ou seja é, nicéia 325 e constantinopla 381 depois de cristo e eu gostaria de ler para vocês é, para que vocês entendessem porque é necessário que nós tenhamos um credo é necessário que nós professamos a nossa fé as pessoas vão perguntar na nossa fé o que você crê e você tem que falar. Olha, nesse conselho foi escrito assim então. Cremos em um só Deus. Primeira coisa, em um só Deus, um Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo. O unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Luz da Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sobre Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na igreja, uma, santa, universal, católica, apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Que maravilha. isso aqui é maravilhoso. Isso aqui foi para introduzir a questão da trindade. Não? Porque nós não cremos em três deuses. Nós não cremos em essa sequência de Pai, Filho e Espírito Santo como o Pai é o chefe, o Jesus... É o subalterno e o Espírito Santo é, é o, aquele que, que, que faz o trabalho. Não, nós não cremos nisso. Então, esse conselho de Nicea foi necessário para isso. que Nós estamos falando de Cristologia, então nós temos que saber. Todos nós temos que ter um credo. Nós temos que recitar, nós temos que declarar essas palavras. Porque senão, que sentido tem a nossa, a no, a no, o nosso cristianismo? Tantas pessoas hoje entram é, a fazer parte do cristianismo e não sabem nem disso. Não sabem de onde veio, não sabem quem são, não sabem quem é o seu Salvador. Simplesmente foram levados para dentro de alguma coisa. Mas é importante e a teologia serve para isso. A teologia serve para dar aquele contributo, para ajudar... Para tentar esclarecer a coisas que pessoas ainda não conseguem entender. Então nós tentamos né, nesse, nesse modo fazer isso. Então, não foi só nesse período, no quarto século. Hoje, no nosso tempo, hoje no nosso tempo, existe no nosso tempo, ou seja, é, até o século 18, não teve mais nada, ninguém refutou a figura de Cristo, não teve mais nenhuma confusão em relação à igreja, até que no século 18 1700, nasceu o iluminismo aqui na Europa. E aí, meus irmãos, aí começou. Aí começou realmente, de novo, toda uma discussão. Porque as pessoas começaram a ter suas tecnologias, começaram a entrar, entrou a razão, entrou o gnosticismo e tantas outras coisas. E aí o que acontece? Aí não tinha, não tinha como fazer, é, não tinha possibilidade. Não tinha mais possibilidade. Por quê? Porque as pessoas começaram a se sentir melhor, começaram a se sentir sem necessidade de Deus, e começaram, alguns homens começaram a fazer perguntas, então existiu esse processo de delegitimação, não é a palavra não? E, e quais foram as etapas desse caminho? Olha, nós tivemos uma primeira etapa entre 1778 e 1906, na qual eles, que foi a primeira questão, né, first question, é uma, uma, foi uma coisa liberal, uma, uma, né, uma, uma pesquisa liberal, na qual Jesus era uma grande personagem espiritual. Primeiro, Jesus ele era um grande personagem espiritual, ele era um, um revolucionário, entendeu? Então, tipo, o que acontece? Que ele, o que, que eles diziam, é, em, em síntese? Que Jesus não tinha nenhuma intenção de morrer por nós, pelos nossos pecados, era um, predi, um, um pregador judeu, é, que, a um certo momento, se encontrou numa situação difícil. Né? E ele, sendo um revolucionário, estilo, assim sei lá, Che Guevara, um desses caras, né, que que fizeram grandes revoluções no passado. Ele ele foi crucificado como um criminoso, no final das contas viram que ele era um revolucionário, era um cara da ele era um cara contra o governo, alguma coisa desse tipo. Ele foi crucificado e de Jesus Salvador e da Graça, que ninguém falava mais nada disso. Depois veio uma segunda é, é, época, não? Uma segunda época que foi já né, aqui entre 1950 e 1980, que foi que Jesus era um, um pregador escatológico, né? Ele era simplesmente um pregador escatológico, um hebreu que anunciava o reino de Deus e que esse reino não veio e nada acabou tudo. E aí se entende que ele ficou desiludido com isso, porque o reino não veio. E se entende que quando ele morreu na cruz, ele falou aquela frase, meu pai, meu pai, vou Eloí, Eloí, Lamar sabachthani, senhor Deus meu, Deus meu, por que o senhor me abandonou? Então eles falavam, olha, vê, ele ficou decepcionado, ele, ele falou sobre o reino, o reino não veio, mataram ele e acabou tudo aí. Mas tem uma terceira questão, aliás, tem mais, mas eu estou falando das três, essas mais técnicas que tentaram para tirar o nome de Jesus. Para nós, Jesus é o centro, por isso Cristologia. Né? E aqui eu não estou fazendo defesa da fé, estou só expondo alguns, alguns pontos para você ter ideia de coisas que são passadas e porque hoje nós é, deveríamos ser felizes, porque muita gente já sofreu para que nós hoje tivéssemos a liberdade que a gente tem. Né? Então, a terceira foi é, a partir do, do, dos anos 80, Simplesmente disseram que Jesus era um hebreu é, piedoso, né? Ele era um sonhador, ele tinha algumas questões pela cabeça que fez que teve o azar de morrer mal. Né? Ele, fez, ele morreu, acabou tudo também. É, foi, foi um cara azarado, era um sonhador, era, é, não com, nem, nem mesmo como Martin Luther King, porque Martin Luther King dizia que tinha um sonho e no final, parece que o sonho do Martin Luther King está meio que se é, revelando bom, né? Então, vocês vejam bem. Uh, só no século passado, vocês não têm ideia de volumes de livros que foram escritos sobre Jesus. Aí pessoas falam mil, dois mil, cem mil livros a respeito de Jesus. Livros a favor, mas muitos livros contra também. Então, por isso que nós... Que, que quem é cristão, ou que quem crê em Jesus e que quer estudar teologia, que quer aprender mais, tem que ter um credo, tem que estudar, tem que professar aquilo e, e a sua certeza sobre Jesus. Professar que ele crê em Jesus, crê em Deus, crê no Espírito Santo e todas essas coisas são necessárias, porque senão, gente, fica difícil. Então eu tô fazendo esse, a gente está fazendo esse basamento né, é, da Cristologia para que não fique dúvidas. É claro que eu não posso em um vídeo de 20 minutos explicar tudo, mas aquilo que a gente pode, a gente faz. Se vocês tiverem perguntas, depois escrevam aí no vídeo de sugestões, ou diz, olha, gostei, não gostei, alguma coisa desse tipo, e a gente, de repente, procura aprofundar, ou de repente você deixa o seu e-mail, o seu link, e a gente pode falar algumas coisas a mais. O que eu sei, eu falo. O que eu não sei, eu vou procurar a, o divino ajuda do professor Walter Binning, que ele que sabe muito mais que todos nós, e nós participamos do seu canal. Inclusive, eu peço sempre, vai lá, se inscreva no canal, né, e eh, nos ajude a divulgar esse trabalho. Então, vocês vejam, uh, que o cristianismo e a Cristologia se basa sobre a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Então, eu citei dois credos, o primeiro o credo apostólico, o, vamos dizer assim, o segundo credo de Nicéia Constantinopla, que foi assim para destruir uma heresia do arianismo, mas depois foram feitos muitos. Se vocês têm ideia, foi feito um, um, um credo em Babman, é, lá para 1934, é, os alemães, é, os alemães é, cristãos contra o Hitler, né? Que a, igreja, que a igreja estava declarando contra aquilo que o Hitler iria fazer dali para frente. Então assim, o pessoal pegou posição é, Dietrich Bonhoeffer também, né? Foi um cara que foi contra tudo isso, então é, é necessário você crer, e, e, a, e a Cristologia vem para isso, ela vem para né? mostrar a centralidade da pessoa de Cristo e a necessidade também de conhecer, porque não é só, sabe? é conhecer a pessoa de Cristo, porque cada vez, quanto mais a gente conhece, menos a gente perece, mais a gente ganha e mais a gente se enriquece na presença de Deus. Né? Então, assim, o próximo, é, o próximo vídeo que a gente vai fazer é realmente falando da pessoa de Cristo já no Novo Testamento, né? olha só os nomes que ele vem definido no Novo Testamento, né? Profeta, Jesus é o profeta. Vocês lembram da mulher samaritana no poço? Eu sei que você é profeta, mas eu não vou, eu não vou roubar, porque vai ser o próximo vídeo, né? Profeta, grande sacerdote, Messias, filho do homem. Lembram? Jesus, filho de Davi, filho do homem. Senhor, Salvador, só lá em Lucas, né? Hoje vos nasceu um Senhor, um Salvador, né? E um Messias, palavra de Deus, filho de Deus, e enfim, Jesus foi chamado Deus. Então, se toda essa questão para delegitimizar Jesus foi feita, é por um motivo, porque se hoje nós estamos aqui é porque muita gente lutou para isso então é importante, estude teologia procure bons livros, se você precisar de conselho, escreva entre lá na página do pastor Walter Bini no Youtube e ele pode te indicar livros, livros, ele mesmo escreveu livros né? então procure livros, procure livros bons e você vai ver que sua mente vai se abrir você vai aprender no conhecimento e você também não é só isso não é que o conhecimento tira a espiritualidade, mas nos dá base para caminhar mais tranquilos. Isso é importante. É, e lembre-se de uma coisa. Eu digo sempre isso. Eu amo o estudo da palavra de Deus. Eu amo o estudo da, da história. Eu amo, eu amo Jesus como pessoa, como Deus, como Salvador, como Messias. E eu gostaria que você também amasse. Então, boa visão e procure sempre bons livros, leia a Bíblia e se informe, porque está escrito o meu povo perece por falta, não é de religião é de conhecimento beijão a todos, até o próximo vídeo